Primeiro que uma empresa, ela é CNPJ, ela não vota. Então, qual o interesse de uma empresa em um sistema eleitoral se ela não participa do, do pleito? Lei? Então, pode-se colocar que é uma questão social, né? uma, uma ajuda social. Mas é, empresas que ajudam, por exemplo, contribuem com ONGs e outras instituições filantrópicas, elas têm um desconto. Mas quando financia a partida, ela não tem desconto. Então, qual o retorno que ela está tendo? Porque ela não está ajudando de forma nem filantrópica a associações, ela não está havendo descontos no seu imposto de renda e ela não vota. Então, fica claro que nos processos licitatórios, quando vai se escolher as empresas que vão fazer parte do... É, que vão ser contratadas pelas prefeituras, é, o pelo poder executivo, pelo poder federal, ou pelo estadual, para prestar os serviços fica claro o superfaturamento nessa, nessas empresas, ou então o sobrepreço que, que chama que é quando eles é, aumenta ali a, a, a aumenta o preço, formam cartéis, juntam quatro, cinco empresas, elas colocam o um preço acima da média do mercado, elas colocam todas elas bem acima do mercado e já fica certo quem vai ganhar delas é.